Atenção, este vídeo é a solução da missão 4 do desafio Comandos Heartmore. Se você ainda não jogou, primeiro assista ao vídeo anterior. Link no card na descrição do vídeo. E saudação, internauta, Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! É, lembrando que esse vídeo foi feito pensando que você já zerou o jogo no modo normal e sabe o que tem que fazer. Isso aqui é um... Um desafio a mais para você que já zerou o jogo. E nesse vídeo eu estarei mostrando uma forma de superar essa missão. Então, oficial, vamos para as instruções. Observe que o na Verde agora está do outro lado do mapa. Então, agora temos um novo objetivo, que é reunir o grupo. Para poder passar aqui com segurança, será necessário fazer uma coisa: é, observe que passa um trem a cada certo tempo e esse trem é a chave para poder cruzar e por aqui também passa um caminhão então a primeira coisa que a gente vai fazer é provocar uma emboscada num caminhão e com isso o trem irá parar toda essa gente aqui da parte esquerda não conseguirá é, ver o que está se passando do lado direito descomunicará os lados o boi na verde pode ficar escondido aqui na neve depois será a vez dos outros comandos deverá dar um jeito de eliminar toda essa área e seguir para o tanque uma vez abatido do tanque deverá seguir em direção à ponte Daí a gente vai eliminar esses soldados aqui da ponte. A gente vai dividir em dois grupos: Boina verde e franco atirador para um lado, sapador e condutor para o outro. O único que não precisa ir com a gente é o marine. Não tem espaço para se esconder os quartos nessa região aqui. Ah, e uma coisa importante disse se ressaltar é que não tem alarme em toda essa região aqui. O alarme é só próximo ao quartel. E, ah, e muito cuidado para não passar pela neve. Uma vez feito isso, o grupo volta a se reunir e segue em direção ao paraquedas. Aqui tem um paraquedas com material de apoio, metralhadora, bala de francotirador e o mais importante, que é o explosivo, que nos permitirá destruir o objetivo. Agora o Boi na seguirá sozinho, enquanto o resto do grupo deve se encarregar da tropa. Você pode usar a metralhadora com o condutor ou usar todo mundo com pistola. Uma vez com a bomba em seu poder, já se pode invadir a mansão para destruir o objetivo. A gente vai jogar uma granada nesse barracão aqui e a gente vai aproveitar a confusão para invadir o local. Uma vez lá dentro, o, o condutor deverá capturar o veículo blindado para eliminar todos os soldados inimigos. Uma vez destruído o objetivo, é só seguir para o barco. O problema é que agora tem um barco-patrulha que pode nos atrapalhar. Entendido? Muito bem, então, em frente... Hum hum. Okay. Consider it done, Coleman. That's easy. come on over. Just leave it to me. Agora a gente precisa esperar o um momento oportuno para seguir até a barreira e com isso conseguir bloquear o caminho. <risos> <Uau>. <risos> Ai, caralho. Fique por dentro de tudo que acontece no canal. Converse com a gente e ainda participe dos vídeos. Tudo isso e muito mais em nosso servidor do Discord. Aqui no primeiro comentário do vídeo vai ter o link para você acessar o nosso Discord. Agora. Consider it done. I'm coming. Just leave it to me. comen I'm coming. Sai da frente. Okay. Catafima. <risos> <risos> então, aí a gente aproveita e cruza aqui. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos coming. Come on. Come on over. Okay. Just leave it to me. Pronto, primeira parte da missão concluída. Agora vamos para a segunda parte que é o grupo aqui de baixo. Pronto, três menos. E agora a gente vai tacar uma bombinha aqui uma granadita. Toma! Não, não, não. Mal posicionado, mal posicionado. Agora sim! Venham, venham, venham, venham, venham! venham. Eita! Eita! Eita! Eita! Eita! Eita! Eita! tanque Opa, sir, opa! I'll be right there. Sure thing. Okie dokie. Finally, some action. Mhm. Mm no problem, man. Yes, sir. E agora? Yes. Understood, sir. Yep. Just... Mhm. Mm ah, coming. Yep agora o bicho vai pegar yep sure thing no problem man agora eu quero ver Mata tudo, mata tudo, mata tudo! Finally, Stomach! No problem, man! Stomach, Stomach! No problem, man! Finally, Stomach! No problem, man! Esse veículo aqui não é indestrutível. Ele. Se você ficar levando bala, ele uma hora explode. Esse é o único que você tem que prestar atenção. Porque se você eliminar no tempo errado, nossa, vai soltar o alarme. Então, cuidado. E agora cruzando pessoal. E agora cuidado que tem um tanque inimigo aqui. Mas... Vamos acabar com ele. Apesar desse veículo ser, ser destruído, ele aguenta bastante disparos. Aí você aproveita... Essa brecha pra correr por aqui. E oh, problema, empurrar mano. o barril. Sure aí daí, daí a gente cross. empurra o barril. E acaba com ele. Uhum. Haha! Ha, Beleza. E agora. Be Vamos aí em frente. Muito bem, já estamos na ponte. O inimigo já tá na mira As balas de francotirador podem inclusive te tirar de um ponto morto Então... Sim yeah. Aqui. Come on over. Esse aqui a gente também podia eliminar com o francotirador, mas se você puder eliminar na faca melhor. Agora todos vão, menos o Marine, que vai ficar aí de molho. <risos> Separando o grupo. boi e Franco pro lado. Sapador e Condutor pro outro. E aqui a gente repete a tática feita anteriormente. Tá com uma granada Opa Tá vendo? Cuidado Dessa vez eles não foram vistos Beleza, beleza O, beleza, su, I'll be there in a moment. I'll be right there, right away. Finally, some action. A metralha. Toma. Pronto. Se quiser mais Deixa o seu like. Agora é só desviar do Chihuahua. E vamos em frente. Pronto. Terceira parte da missão concluída. Agora vamos para a quarta parte que é conseguir os equipamentos. Principalmente a bomba. Que sem ela a gente não avança a missão. Então o para um lado. O resto do grupo para o outro. Sim. Lembrando que esse jogo dá suporte para multiplayer. É. Então, se você quiser jogar Come com um amigo, também pode. pode. Inclusive eu recomendo. That's então, me. Easy. Uhum. Ok, não. Ah, ah, ah, <sigurra> yeah. <warrior>. ah, <todos> ah. Cuidado Não. Não. mais um Não. Uhum. Não. estava nos planos, mas Sem Não. Faleceu também Agora Vamos em frente. Agora não tem patrulha A gente pode Não tem necessidade de ser tão discreto Você pode até usar esses barris aqui Mas não há necessidade Esses barris estavam aí pra ocultar cadáveres Come on Come over. Okay. Come over. Okay. Para que tem um cão vigia, a gente vai precisar distrair ele. I'm coming. Just leave it to me. Consider it done. Come on. Okay. Come on. Come on over. I'm coming. Pronto. Já fui atrás do Boi na Verde uhum. A gente já pode vir aqui Porque yeah. é itens Vai Boi na Verde Vai uhum. Boi na Verde uhum. <risos> O Boi na Verde. <risos> Verde não corre dos alemães Mas dos pastores alemães sim né Beleza, a, já temos equipamento. Aqui, aqui é um momento crítico que você poderia também tentar invadir por água. Lembre-se que, o, lembra que o, o, o, o francotirador pode disparar de, de dentro da embarcação. Também deve dar para invadir por água, não tenho certeza. Ah, lembre-se que o Marine fica mais devagar se estiver carregando o bote na mochila. Então, se você não for utilizar o bote, tira ele na mochila. Eu vou Pronto, vamos em frente, já estamos aqui, bom bom bom, já estamos perto do objetivo, se quiser mais vídeos de comandos, deixa o seu like, lembra do plano, de destruir o barracão, Aproveitar a confusão e tentar invadir o local. Okay, e agora vamos invadir! Yeah. Lembrando que os sentinelas não saem do lugar. Vai, vai, vai, vai, vai! vai. consider it done no problem man I'm coming just leave it to me pronto why don't you try boss yeah coming Yep. yep. okay coming. Right. coming vai vai vai agora OK. Uh, em Eu cima conheço, da hora. Beleza? É, você também podia enfrentar essa galera. O problema é que já estava vindo tropas de baixo. Isso não é legal. Yes. No problem, man. Beleza, acabou o stealth, agora é ação. I'll be right there. Consider it done, boss. Finally. come Consider, Consider, so é Consider it done, boss. No problem, man. done, boss. Finally. que tomar cuidado, o veículo não é indestrutível. No problem, man. boss. man. Fogo deles! Fogo deles! Mata tudo! Mata tudo! da sua versão de comandos, ele vai ser destruído mais rápido. algumas versões, ele nem é destruído. Okay. bem, ok, I'll bomba! right there. agora é away. ok, I'll be right there Okie okay, dokie I'll be right there Consider it done boss Toma Problem, man. Just leave it to me Come on over Consider it done boss Yes sir Consider it Todos done. a bordo yeah. Okay But, Some action Muito obrigado por ter acompanhado até aqui Obrigado pela participação Conto com sua presença no próximo vídeo Os vídeos de todos os participantes Vão estar aqui numa playlist Confira 244 inimigos Rapaz Que loucura Isso porque a gente deixou ainda um pra trás hein? E essa é só a missão 4 hein? 244 inimigos E já tem quase o triplo dos inimigos Da última missão Ah, e se você perdeu, não se preocupe Ainda pode mandar o seu vídeo Se você jogar esse jogo, manda o seu vídeo Vou colocar aqui na playlist E até a próxima